O Fernando Haddad, além de ser meu colega e eu saber o quão ele é competente intelectualmente, ele se mostrou um excepcional ministro da Educação. Fez políticas inclusivas de bolsas, o Enem, que apesar de toda a mídia contra, é, significa uma democratização de acesso à universidade, por levar em conta o desempenho dos alunos na escola pública, é, fez também políticas de expansão do ensino superior, ao contrário da gestão do Paulo Renato, que queria fechar o ensino superior ou é, diminuí lo Então, por conta de tudo isso, e lembrando ainda da experiência dele muito no início da carreira, da contribuição que ele fez à criação dos CELS, na gestão da Marta, que também teve autoria dele. Então eu acho que ele, por conta de todas essas credenciais, é o mais habilitado para ser o prefeito dessa cidade.